Que é tema de pesquisas, mestrados, doutorados, livros, né? Sem dúvida é um fenômeno da, da comunicação contemporânea e que mudou a forma de, de se relacionar de uma boa parte da sociedade, dos mais jovens, dos mais velhos, das famílias, né? E a Jéssica tem acompanhado, tem estudado esse tema dos, dos Facebooks e como ele influencia né? a forma que nós nos relacionamos e nos conectamos com o mundo. Jéssica, você podia falar um pouco é, como o Facebook transformou esses aspectos que eu mencionei, o relacionamento, a, a conexão das pessoas na nossa sociedade contemporânea? Tudo bem, Marcel? Prazer estar aqui com vocês. Bom, ah, parece que foi ontem, né? Mas o Facebook começou em 2004, né? Começou lá com... Mark Zuckerberg, na, em Harvard, era para ser um serviço restrito aos, aos universitários na época, mas quatro anos depois já tinham 100 milhões de usuários e hoje a gente fala na maior rede social do mundo com 2,4 bilhões de pessoas conectadas, a gente está falando de quase metade da população mundial conectada ao Facebook. Ah, então Durante todos esses anos, né, uh, o Facebook se tornou não, não, não só uma plataforma que conecta pessoas, né, mas uma das empresas mais influentes do mundo, né, com poder de mudar até mesmo uh, o rumo político de grandes democracias do planeta. E, como você mencionou... Né? Ah, se tornou uma empresa que vem protagonizando grandes debates e vem estando no, no, no centro de muitas polêmicas né? atualmente. Ela influencia a política, né? influencia a comunicação, influencia a cultura. Né? É, e e uma das discussões que se fazem sobre o Facebook é como ele faz isso. Né? E a gente sabe que por trás da, daquela cara, né, daquele logotipo azul do Facebook, tem um negócio chamado algoritmo. Você podia explicar é, o que, que significa isso, como isso influencia o nosso comportamento, não só no caso do Facebook, mas também existem outras redes sociais, a né? mesma coisa. O que é isso e como ele funciona? Bom, o algoritmo é, é um conceito complexo, mas basicamente a, é, um, é uma sequência de raciocínios. Né, de instruções ou operações né, que é feito dentro da, da que, é, que é feito por computador que tem um objetivo né, e para alcançar esse objetivo tem que ser, tem que ser feito de forma sistemática. Então vamos pensar o seguinte a, a partir do momento que a gente entra no Facebook que a gente que a gente acessa o Facebook, a gente tem o nosso feed de de, feed de notícias né, que é onde aparecem as, as atualizações. Uh, só que assim, eu, Jéssica eu tenho, sei lá 800 amigos no Facebook e eu sigo, não sei 400 páginas, né, curto 400 páginas uh, se a gente for pensar, imagina se fosse aparecer para mim absolutamente tudo isso, né, todos os meus amigos que, que comentam que publicam ou que compartilham todo, tudo que essas páginas produzem, meu feed de notícias ia ser uma bagunça. Né? Ia ser impossível acompanhar, e aí eu não ia ter vontade de ficar lá, né? porque ia ser muito, muito confuso. Né? Que, que, que... Aí que entra o algoritmo. O algoritmo entra nessa, nessa conversa para poder organizar o meu feed de forma que eu visualize, eu veja é, posts que me interessem porque qual que é o modelo de negócio do Facebook de, das redes sociais em geral, né? Ah, o modelo de negócio é, quanto mais tempo eu permaneço dentro do Facebook, dentro do Instagram, né, e mais, mais tempo eu fico lá, mais tempo eu interajo com, esse, com os conteúdos, eu curto, eu compartilho, eu comento, eu brigo nos comentários, mas ah, as plataformas, com a ajuda dos algoritmos, sabem sobre mim. Tem um estudo que diz uh, que com uma média de 300 curtidas, né, é, reações que você tem dentro da, das plataformas, o algoritmo do, do Facebook sabe mais sobre você do que o seu parceiro, uhum. o seu namorado, o seu marido, assim. uhum. e é muito maluco a gente pensar sobre isso, né, mas é a pura verdade. Então, os conteúdo, a, a, a, gente, a, gente tem, a gente não tem filtro quando a gente reage, quando a gente curte, quando a gente... Co comentário, a gente tem um pouco mais de restrição. Mas quando você reage a, a posts nas redes sociais, é algo muito sincero, é o que realmente você, você, você curte. E, e os algoritmos, eles têm a capacidade de, de saber quanto tempo você... Uh, visualizou aquela tela, né? Você não precisa curtir, você não precisa tocar, você não precisa comentar. Só o fato de você estar com o celular parado, olhando para aquele, aquele post, eles já entendem que aquele post, de alguma forma, chamou a sua atenção. Então, assim, qual que é a lógica do algoritmo? Organizar o seu feed, fazer com que a, o que seja relevante, o que realmente você curta apareça para você, porque dessa forma a, eles, a, eles vão ter os seus dados, vão ter o seu perfil e esse é o produto né, que o Facebook vai vender para os anunciantes. Então a gente tem, uma, a gente tem uma, uma, um bate-papo sobre marketing digital né, dentro, do, dentro desse curso e lá a gente comenta um pouco sobre isso. Né, o que, que o anunciante ele compra né, quando ele está pagando o Facebook e o Instagram? Ele, ele, ele compra, uh, eu, quero, eu quero anunciar o meu, o meu conteúdo para uh, mulheres faixa etária entre 20 e 30 anos que sejam mães e que morem na cidade de São Paulo. Né, e que estejam uh, estejam com dúvidas sobre qual escola sobre qual tipo de educação escolher para o filho, né? Então o que que eu, o que, que as redes sociais vão entregar para esse anunciante? Mães naquela faixa etária que estejam interagindo com conteúdo sobre educação, né? Porque aí esse anunciante ele vai estar investindo o dinheiro dele, ele vai estar falando exatamente para aquele público, tá? Então uh, essa é uma lógica muito importante para a gente entender, né? porque é o que tá por trás, como você comentou, né, do Facebook, de, de todas as redes sociais. É, nesse aspecto realmente parece ser um, um filtro de inteligência, né, que orienta um conteúdo, é, uma publicidade, que vai atingir a pessoa que está mais interessada nele, né. Mas, é, por outro lado, tem toda uma discussão também sobre responsabilidades do Facebook, né, o, o, o principal... Uh, Dono do Facebook, Mark Zuckerberg, tem prestado esclarecimentos para o Congresso dos Estados Unidos sobre isso, para autoridades, né, sobre influências negativas aí que a plataforma tem sobre a política e sobre a sociedade. Como é que você, como, o que você pensa sobre isso, né? Como que, qual é o problema, né, do do Facebook e do seu algoritmo? Bom, a para quem não assistiu, super recomendo Dilema das Redes, documentário disponível no Netflix, uh, acessível aí a, é, a, a, no Brasil, enfim, um documentário de uma horinha, uma hora e pouco, que eles uh, conversam com uh, pessoas que trabalharam dentro das redes sociais, dentro do Facebook, Twitter, uh, Instagram, YouTube, né, engenheiros, uh, por exemplo, um dos caras é o cara que ajudou a criar o botão de curtir do Facebook. Então, esses caras, eles uh, viram tudo o que estava acontecendo dentro das redes sociais e se preocuparam com a questão de privacidade né e com a questão do poder que os algoritmos estavam estão tendo né para poder moldar as nossas escolhas. O quanto isso é perigoso, né? e então essas, essas pessoas elas uh, formaram organizações, ONGs enfim, para poder discutir né, e colocar em pauta esses assuntos então é um documentário que vale super a pena assistir, até para a gente ter um pouco ter, ter mais uh, noção do que, que a gente está lidando tá então a, a Marcel uh, você traz exatamente a questão né a, a gente, a, sem os algoritmos as redes sociais não seriam tão bacanas para gente, né? E essa é uma grande confusão. Porém, né? São os algoritmos que fazem com que a gente, com que a gente viva dentro de bolhas, né? Ah, por que, que é tão confortável navegar dentro das nossas redes? Né? Porque a gente enxerga lá a coisa, só coisas que a gente gosta, os nossos amigos que concordam com a gente, né? Causas políticas que a gente defende, né? É, de novo, esse é o modelo de negócio, né? É, é, é, é, quanto, mais, quanto mais confortável a gente se sente lá dentro, mais tempo a gente fica por lá. Então, o que, que isso vem causando? Vem causando o, exatamente o cenário que a gente vem vendo hoje em dia, né? A, rupturas, né? A, a, gente tem, a gente vem vivendo uma época que... Ninguém dialoga mais, né? você não tem mais paciência para poder dialogar, para poder conversar com quem pensa diferente de você, exatamente por viver em um ambiente confortável e que todo mundo concorda com você. né? A gente vem vivendo problemas gravíssimos com discursos de ódio, né? que são fomentados né? por redes sociais, principalmente YouTube, e grupos, grupos do Facebook que são fechados, né? então você não tem muito muito controle né, do que acontece lá dentro então a supremacistas a brancos enfim problemas que acontecer, seríssimos que vem acontecendo nos Estados Unidos a, são temas que são discutidos dentro dessas redes né? então a, as próprias as próprias eleições lá né, nos Estados Unidos em 2016 a eleição do Trump ela foi pautada a, em desinformação e fake news que aconteceram dentro das redes sociais então ah, é, um, é um problema gigantesco, né? e as próprias plataformas, hoje em dia, elas estão sendo cobradas pela sociedade, pelos governos, para poder fazer alguma coisa. Né? O Facebook mudou há um tempo o seu algoritmo, né, de forma que que, que fosse possível detectar, principalmente, a ah, conteúdos racistas, homofóbicos, enfim, xenofóbicos, mas ainda é muito difícil. Por quê, Marcel? A gente está falando de... Quase três bilhões de pessoas. É muito dado, é muito post, é muita foto, é muito comentário. Né? É, os computadores, a inteligência artificial sozinha não consegue dar conta, né? E a inteligência artificial, né, que que é treinada para poder fazer esse filtro, ela tem que ser treinada por humanos. Mas seres humanos são cheios de preconceitos, né? De são tendenciosos, né? são esses seres humanos que estão treinando essas inteligências artificiais, né, para poder fazer essa mediação dentro das redes sociais. Então, assim, eu sei que é, é muita informação, é confuso, mas é, é importante que a gente realmente tenha essa consciência, né, de que não é um spa, Facebook é gratuito, né, de graça. Uh, uh, uh, não é. Em, em né? termos é de a gente essa não É em termos, desculpa te cortar, em termos de funcionalidades, Imagina. né, eu, eu tô, tô de acordo contigo, a gente precisa conhecer cada vez mais a plataforma para poder operar dentro dela e não causar danos para com as outras pessoas que a gente está conectado, né, é, então assim, em termos de funcionalidade do Facebook, né, pra gente aproveitar a rede social de uma maneira responsável e crítica, o que, que você tem a falar eu sobre sou. isso? Bom, quando a gente fala do uso pessoal, né, então, você, se você está usando o Facebook para você, acho que a gente já falou bastante, né, então, consciência sobre a influência dos algoritmos no seu feed, né, aproveitar a oportunidade para conectar com, com outras pessoas e outras ideias, né, é, participar de grupos, grupos de, os grupos do Facebook, eles são espaços... Uh, Uh, excelentes, né, de acordo com seus interesses, né, se você para os próprios sindicatos, para os movimentos sociais, né, terem grupos dentro do Facebook para poder fomentar a discussão é algo excelente, desde que você tenha um mediador que você tenha regras, né, que sejam uh, compartilhadas com todo mundo é um espaço super uh, super importante de discussão, uh, a gente tem grandes movimentos, né, que foram para a rua, mas começaram dentro né, das redes sociais então, a gente, obviamente a gente tem que reconhecer, né, esse esse, esse papel importante e se a gente fala do uso do Facebook a para o marketing por exemplo né dentro do Facebook a gente pode ter a, obviamente uma página institucional e dentro dessa página trabalhar diversos conteúdos em forma de texto de vídeos a criar eventos né, enquetes, o Facebook dá várias opções para empresas que querem uh, uh, criar páginas lá dentro para poder conversar com as suas audiências, né, e você consegue, obviamente, se você tem um orçamento, né, uma verba para poder investir, você consegue ir além, né, das pessoas que, que curtem a sua página, você consegue tentar trazer mais gente ainda para a sua causa. Pelo que você falou, aquele mecanismo da curtida é muito importante para a funcionalidade do algoritmo. Ele entender o que você gosta o que você não gosta. Mas eu sei que isso. você defende que as pessoas é, curtam posições contrárias ou diferentes do que elas pensam. Por que, que você acha isso importante? Eu sei, que é, eu sei que é difícil e eu sei que muitas vezes para a nossa saúde mental <risos> é melhor tentar evitar isso. Mas a gente realmente uh, precisa tentar furar as nossas bolhas, né? Uh, porque a gente não vive num mundo perfeito, né, em que todo mundo concorda com a gente. Né? É, então, uh, somos seres humanos que pensam diferente, que têm ideias diferentes, e a gente tem a oportunidade de uh, utilizar a, as redes sociais para poder enxergar isso. Né? porque como a, gente, como a gente conversou, quanto mais você interage né, com conteúdos ou com pessoas ou com páginas que uh, sejam uh, aderentes à sua opinião, você só vai enxergar isso, você só vai ver isso, então você jamais vai, vai ter a, a possibilidade de, de discutir ou de dialogar com quem pensa diferente, você não vai nem saber do que ele está falando, porque você não tem ideia do que está acontecendo do outro lado. Né? Ah, lógico que Desde que ah, ah, e Pode parecer ingênuo né? Mas ah, nesse, nesse documentário né, O dilema das redes que eu comentei É algo que, ah, que O pessoal lá defende né? Essa possibilidade de você interagir Com o diferente é Por que a gente está tá vivendo numa sociedade Tão uh, oposta né? Que você tem uh, os grupos que se odeiam né? Porque a gente perdeu a habilidade De alugar né? Então, a, a isso tem sido fomentado pelas, pelas redes sociais. Então, a gente, a, a, a gente precisa pensar que a nossa presença a digital, né, o nosso perfil nas redes sociais, né, ele pode ir além de um perfil somente para... Uh, uh, um perfil passivo. Né? A gente pode utilizar, sim, as redes sociais a, a, a, num sentido político e social. Legal. Eu conversei hoje com Jéssica Almeida, jornalista e pesquisadora que estuda o tema da educação midiática e desinformação. Obrigado, Jéssica, pela entrevista. Obrigada a você, Marcel. Realização Repórter Brasil